É o nosso trabalho para fazer aqui no Brasil para a galera entender a grandeza do esporte. É isso, aí. sabe? É eu, caralho, eu, eu tenho, eu tenho certeza absoluta que a gente muda tudo com o esporte. Ah, não tem a dúvida. Tenho, não tem, a sabe dúvida. tudo, tudo, tudo. E aí nós vamos sabe? Isso daí é a nossa missão, sabe? Porque o brasileiro ele ele vê o esporte como hobby, como hobby sabe E nós temos muito no Brasil a imagem que ficou do futebol. Pra sabe? caralho. A gente tá falando isso de uma parte assim... Pra caralho. É, o que nós estamos dizendo é o seguinte, entenda, isso é a realidade. É a realidade, nós não estamos aqui massacrando o negócio, o destruindo. É a nossa herança do futebol, que ficou na né, época, sabe, uma, o esporte que dominou tudo completamente, certo? E a galera tem aquela visão antiga do esporte, que, o, que pegou o futebol como a referência do esporte máximo, uhum. que era aquele negócio, ainda tinha aquela época, sabe, o fanatismo absurdo, Pelo com futebol, as brigas é. de torcida acontecendo Isso daquele é jeito, que, essa imagem que manchou. E aí era aquele negócio que uh, o pessoal ganhando muito dinheiro, sabe, por ser maloqueiro, analfabeto, fazendo as coisas. Ficou essa imagem manchada. 7 a 1 É, que nem você pega os exemplos, a imagem que, ó, que o povo criou do futebol e transformou isso no esporte. Isso não é um esporte. Não. É, o Bola é, tem uma história muito boa. É maravilhoso. Quando ele se desencantou com o futebol. Ah, sim, é. é boa essa história, é. olha o que você acabou de falar. O Bola tem uma ah. história boa não, disso. É, é, eu, te, eu, eu sou palmeirense, né? Sim. E, Pô, ninja. e até essa época Eu, eu, eu sou. ia em tudo que era jogo Eu mano. sou Corinthians, São Paulo, Palmeiras é, Eu sou só Palmeiras <risos> é, Paraná E bicho, <risos> eu ia pro interior Eu ia acompanhava, louco Ia Sim. pra tudo que era jogo E uma vez a seleção brasileira tomou de 3 a 0 Da Argentina E tinha um jogador do Palmeiras na seleção E eu, Cadu, a gente tinha uma Uma empresa e junto tinha uma agência de turismo E as meninas conheciam Todas as mulheres de jogador do Palmeiras elas compravam muita viagem ela falou, esse jogador vai vir aqui comprar a lua de mel dele. Eu falei, ah, ele vem? Então deixa ele vir chegar aqui. Você filha da puta. Velho. Sim. 3x0 pra Argentina vai se fuder, velho. Puta vergonha. Ah. E tava puto, bicho. Daí a pouco eu vejo o cara vindo e oh, eu, Tadeu, tudo bem? Como é que você tá? Ah, legal. Falei, pô, 3x0, irmão. Porra, velho. Feio. Eu falei, irmão, o que interessa é isso aqui, ó. Pá, jogou uma tufa de dólar na mesa assim, uhum. para comprar a lua de mel. Comprar, aí eu olhei e falei: Sabe uma coisa? Ele tem razão, cara. A gente sofre, a gente uh. se fode, é nego se matando, brigando, por causa uh. de... E os jogadores não estão nem aí para porra nenhuma. Aí você se desiludiu, é né, a... uh. desiludir. Cara, eu sou palmeirense, eu, um outro Sei. jogo, mas tem vezes que eu tô em casa. velho, Sim. Eu gosto, assim, uns Belfast Ah, tem jogo do Palmeiras. Sabe o que, que tem Aí hoje? o que eu lembro. Cara. Sabe o que, que tem Sim. hoje bola? Eu não, não aceitei ir pro estádio, arreguei. O que, que tem hoje? Palmeiras e Botafogo no Alias Parque. Ai, ah, que ninja. Eu não quis ir e ver. E aí, cara, ah, eu peguei até de seleção de, deles de Mas, ô bola, cara. pegar aqui, ó, essa parte assim, assim, é você nove. não pode ter é. ah, essa parte, não que você não pode, você pode ter o que você quiser, mas assim, essa não, não é a, a referência. Não, perfeito. Entendo. Sabe, não é, não é porque a referência, que é assim. o que a gente quer dizer é o seguinte, cara, o esporte, vamos, obrigado por abrir espaço pro esporte pra gente falar disso. Claro, mas pra claro. Nós mas é, é louco, muito importante. Véio. Legal pra caralho, Até véio. porque esse é o nosso compromisso com o povo brasileiro, que é assim, ó. É reeducar. Sabe, nós precisamos desaprender o que foi, sabe, o que nos foi passado e ser reeducados. Perfeito. Esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho. Então é o seguinte. O esporte, cara, ele... É a, eu vou te falar, eu, é o que me vem na cabeça agora, sem assim, menosprezo a ninguém... Mas é a única profissão que é o seguinte. Você ganha pra fazer o podcast. Sim. Eu ganho pra não deixar você fazer o podcast. Uhum. Você já parou pra pensar nisso? Então vamos dizer, você quer fazer o podcast, eu desligo o seu, seu fone. Uhum. Você vem mexer aqui, eu dou um tapa no microfone. E eu sou pago muito bem pra não deixar, pra não deixar você deixar executar o seu trampo. Que fique claro. Uhum. Então tá todo mundo ali sendo pago para fazer o seu melhor, mas você coloca isso para qualquer profissão. Lembra que eu falei que o esporte, o basquete, a gente é referência, sabe? É que é, o, é, que é a minha área, né? Mas uhum. eu sou do esporte. Uhum. Mas você pode levar isso para qualquer coisa da sua vida. Perfeito. Então você imagina, você vai executar um trampo, você é muito bem pago para fazer, mas eu também sou. Para não deixar fazer. você fazer. Perfeito. Então, quando você compete, que vença o melhor. Então, Sim. quando o cara foi lá 3x0 pra Argentina, os caras deram sangue, mano. Os caras fizeram é. tudo que eles podiam pra lá. Só que isso foi massacrado, como a vida. Você tem os dias que a gente se prepara pra fazer um trampo espetacular e dá tudo errado, cara. Dá, dá, dá tudo dá. errado. Dá. A gente planejou certo. a festa, a gente armou tudo e dá, deu tudo dá, errado. amigo põe velho. no teu tobo é isso. Dá, e dá, aí cago. a galera fica te xingando, falando que você é um bosta. É. E você se matou pra fazer o que você tá fazendo. E ninguém é. para pra pensar é o seguinte: o cara é um ser humano. Sim. Você não sabe como é que foi a noite dele, se ele quebrou o pau com a esposa, se o filho passou mal, é. o que ele tá de cara é. de dívida, de, de, de, de, de falando, sabe, devendo pra alguém na no o novido dele, problema de família, o negócio ah, e de a de galera. Não jeito que ele fez a coisa. Não, o ele, jeito ele, marcou. Ele ter falado, pô, a gente deu um sangue, foi difícil, foi. perdemos, foi. mas, porra, beleza, entendeu? Mas ele é, foi covarde, foi. de repente ele não quis não assumir chegar que ele fracassou. Não, então, essa foi. Não, essa então, assim, eu não tô apoiando, não. Isso aí foi. Isso aí foi perfeito, irmão. Mas era isso que. O que ele é, eu tava dizendo era isso, ó. tava lá, o que ele fez foi muito Sabe, zoado. você tá aqui com a gente, de repente você tá infeliz é. com alguma coisa, eu chego é. pra você e falo, ah, ninja, tá aqui, o que interessa é a gente. É, aqui, não, ó. ele... Mas não quis ele, assumir é, o assim, fracasso, de repente. Não quis, não quis, quis. mostrar não... que ele é fodido com o dinheiro. Mas é esse. Ele fracassou, Então, ó, foi mano, isso que pegou, aí. entendeu? Pô, essa é a parada, é isso que eu é o... Quis sair por cima, mesmo usando por bem, por é baixo. Isso galera, cara. que você falou, você tomar um sacode, faz parte da vida, irmão. E, é, porra, porra, cara. Mas você não vai chegar lá não, e bota, é bater o pau na mesa? Essa é a reeducação. Porra.